Olá pessoal, segue mais uma edição do Educar em Casa segundo ano da disciplina de matemática a professora Bárbara Pinto O roteiro de hoje está com os temas Os números do dia a dia Os números de 1 a 10 Contar e comparar Sistema de numeração decimal Dezenas e unidades Dezenas e meia dezena Os números de 11 a 20 de 21 a 30, de 31 a 40, de 41 a 50. Bom, aqui tem algumas imagens que como vocês, claro, já identificaram alguns números, além, né, de algumas figuras. Esses números vocês podem perceber que eles estão em todos os lugares, né? Seja numa calculadora, seja no relógio, seja em uma vela de aniversário, né? Um momento diferenciado, mas se encontra em todo o nosso cotidiano. Aqui nós temos um texto ilustrativo, para ver se vocês conseguem identificar é, a questão dos números. Vejamos. Qual será o sinal que devemos dar à altitude de um pássaro que está a 50 metros de altura? A altitude é positivo, o AI Parabéns! Viu só Cebolinha e Cascão, todos têm igual capacidade de aprender e de acertar. Devemos respeitar os nossos colegas. Pala de defender o Cascão, Mônica, você hein? Ha ha ha ha ha! Pronto, te peguei. Não mexa com o meu Sansão. Vamos lá? E que número devemos usar para representar a situação? peixe a 20 metros de profundidade. Então, aqui vocês podem observar que eles estão falando, né, de altitude, de metros, tudo isso aí vai dar uma ideia de medida. Não são números que a gente possa, que a gente possa estar contando, como um, dois, três...